Meus amigos do BocNews, News, um grande abraço, falando aqui mais uma vez do Santos Futebol Clube, no nosso canal do YouTube, e antes do esporte em destaque desta sexta-feira, quando a gente vai abordar mais o jogo contra o Tátira e também a preparação para a partida contra o Flamengo, que aliás, informação desta quinta-feira, com ingressos esgotados, portanto... Vila Belmiro lotada para o jogo deste sábado 7 da noite. Santos foi a Venezuela enfrentar o Tatira, jogou muito mal, né? um time cheio de reservas, com jogadores que há muito tempo sequer entravam em campo, como o Luiz Felipe na zaga, que não fez um mau jogo, como o Balieiro na lateral direita, que tomou um cartão amarelo e teve que ser substituído, é, com o Sanches, que entrou depois de quase três meses, né? Pouco mais de três meses, na verdade, e que ajudou dando o passe para o Angulo fazer o gol do empate, enfim, o William Maranhão que fazia tempo que não entrava na equipe, mas o que incomoda o torcedor é o fato de que o Bustos tinha à disposição dele para começar a partida algumas opções um pouco melhores, mesmo tendo levado um time bastante alternativo. E depois, quando o Santos já perdia por 1 a 0, um gol contra de cabeça marcado pelo Zanocello, a oportunidade de eh, colocar em campo jogadores que se aproximassem mais e tecnicamente pudessem fazer alguma coisa como o Juan, que criou a jogada do terceiro do gol de empate perdão né ele que brigou ali na ponta entregou para o Sanches que deu passe para o Angulo mas estranhamente o técnico do Santos prefere tirar o Ângelo e não tirar o Angulo né é, tirar o Zanocelo e deixar o Júlio mais tempo em campo é, não gostei do que vi aliás eu acho que quase ninguém gostou do que viu, só os mais fanáticos e que não entendem, que tem problemas cognitivos, mentais, né? tentar exprimir alguma coisa de positivo do jogo de ontem, foi horroroso, né? Eu não tô cobrando aqui uma atuação de gala desse time do Santos, que eu repito, era um time bastante modificado, mas contra um adversário muito ruim, que era o Deportivo Tátira. Espero que semana que vem, no jogo de volta, uma equipe mais equilibrada esteja em campo para que o Santista não passe susto nem nervoso pela Copa Sul-Americana, tá certo? É isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.